Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à apresentação do Movimento Arte for Innovation, ou Arte para a Inovação. A arte, ciência, cultura, e engenharia, né? Quem o professor Getúlio, né? Então sou um professor da Escola de Engenharia da UFG. Na verdade, além de professor, eu tenho algumas outras tarefas ali que eu acabei visando ao longo dos anos, né? Autor de livros. É, museólogo, roteirista, engenheiro, expositor, curador, músico, inventor, é tanta coisa que às vezes é, até confunde, né? Quando foi ter a, a, a defesa de memorial, algumas coisas acabam mexendo com a gente, a gente acaba descobrindo algumas outras funções, além de ser o professor. Claro que o professor está um pouco maior, porque essa é a minha missão maior, mas em outras missões que já cumpridas e ao longo da carreira. Bom, por que criatividade, para que serve, como liberar esse processo criativo? Essa é a grande mensagem que eu quero deixar aqui. E ao final, colocar o movimento Art para Inovação, ou o Art for Innovation, Movement, né? para vocês conhecerem e entenderem um pouquinho do que é isso. Bom, a criatividade pode ser desenvolvida a partir da experiência de mundo. Portanto, não vem, talvez, de um centro de criatividade do cérebro. Os pesquisadores já estudam o cérebro há muito tempo e já percebeu isso. Né? Não está num lugarzinho... E não vem como, basicamente, né, a gente costuma dizer, a partir de experiências de estudos. E aí nós temos essa questão do córtex pré-frontal tentando essas questões essa questão da criatividade. Mas o que fizeram com a nossa criatividade ao longo dos anos? A gente percebe que a, a universidade ela acaba, pelo ensino tradicional, acabando um pouco com esse processo de criação por aquela forma tradicional de ensinar aulas, e, embora isso esteja mudando, especialmente pelas novas DCNs das engenharias, mas de certa forma os alunos são tolhidos ao longo do curso, né? E até mesmo antes de chegar na universidade. Aí a gente começa a pensar: né? será que a culpa é do macaco, a questão da dengue, né? Então já tentaram culpar o macaco, coitado, né? Então não é, né? Então não é, não são culpa dos alunos, quer dizer, todos atores envolvidos têm a sua parcela de culpa e é isso que acaba denegrindo essa questão da criatividade. Ao longo dos anos a UFG, por exemplo, tentou sair, né, implementar o dízimo epistemológico dessa questão do, do núcleo de formação livre, pelo menos 5% das disciplinas serem de formação de, de núcleo livre, ou seja, que ele pudesse ter essa essa visão um pouco melhor na questão da criatividade. Só que recentemente, eu falo aqui uns 2, 3, 4 anos, mais ou menos isso, a última resolução, isso foi é, eliminado e basta uma disciplina. Ou seja, hoje um curso de engenharia não tem nem 3% desse conteúdo mais amplo, né, que o aluno poderia ter essa formação ampliada, onde a criatividade podia permear um pouco mais. Por isso a importância de se ter metodologias ativas, que é o que eu defendo bastante, que é tanto a aprendizagem baseada em problemas, como a aprendizagem baseada em projetos. A famosa PBL e a PLE. Então elas são extremamente importantes, porque ela consegue né, colocar o aluno como protagonista da ação, ou seja, ele promover e desenvolver e dar novas propostas a partir de experiências, a partir de cognições. Coisas que as disciplinas tradicionais, quando você embute conteúdos a, a goela abaixo, por assim dizer, não, não ficam um, né, essa questão da criatividade tão bem marcada. Então, por isso que as metodologias ativas elas já, já, já são usadas em disciplinas como curso de medicina por mais de 20 anos no Brasil. E agora ela chega com força, com as DCNs, para as engenharias. Então, que bom que a gente está fazendo alguma coisa diferente já lá na UFG para tentar, então, melhorar essa questão do ensino. Não resta dúvida, né? É só olhar aqui na nossa volta nós vamos ver como é que são os jovens hoje, né? Todos conectados, não dá mais para o professor ficar lá na sala de aula, né? Achando que ele vai prestar atenção na aula dele, né? Muito embora muitos ensinos tradicionais, eu estou falando até de grandes universidades que eu visitei no exterior recentemente, como MIT e Harvard, o quadro de aula são convencionais em alguns casos. Porque tem o seu papel na pesquisa em alguns momentos mais, mais duros né, dentro de processo. Então, tem, esse, tem que ter essa questão do equilíbrio entre metodologia tradicional e, e metodologia, as novas metodologias de ensino. E aí, é interessante ver que o nosso cérebro precisa de novos caminhos. Se a gente pensar, por exemplo, num ratinho e der comida para ele, ali perto para ele, ele vai imediatamente comer. O maior estímulo para ele é, é encarar a comida como algo natural, algo para comer. Só que nós, humanos, somos diferentes. Não é só a questão de matar a fome. Nós recebemos estímulos porque nós estamos em um outro ambiente e temos né, a questão da nossa inteligência, que é ímpar no ser humano, que a gente pode muito mais imaginar o mundo, criar, fazer coisas novas, que muitas vezes a gente não consegue fazer na universidade por estar tolhindo essa forma de, de ensino. Né? Só para citar alguns exemplos, né? A comida para nós, seres humanos, pode ser encarada como arte. Se a gente pegar, por exemplo, o restaurante do nome do Alex Sattal em São Paulo, é alta gastronomia. Então, é pura arte. Não é comida para encher a, a, o estômago, como, por assim dizer. Né? Se a gente pensar o capitão torta, né? pode virar uma arma. A comida vira arma. Olha só o que, que o ser humano é capaz. né? Outra, pode ser realmente um delicioso sanduíche. Então, assim, é, hoje não dá mais para pensar em algo como puramente, simplesmente, na sua função original. É preciso usar essa criatividade, é preciso criar estímulos. É, é interessante que a gente não consegue é, fazer com nossos alunos, ou até vocês, né, que já estão é, tentando já imaginar lá na universidade, é, querer... É, eu, eu não consigo tirar você daquela... Da, daquela da, Daquela característica de, ah, de passivo que eu não quero. Não, eu consigo dar estímulos. Essa coisa de você sair dessa sua zona e tal. Então, ninguém motiva ninguém. É a pessoa que tem que ser motivada, mas a gente consegue dar estímulos. Mas a motivação tem que vir da pessoa. Por isso que é a importância de nós entendermos esse processo criativo que nós estamos falando aqui. Então, tudo vai depender desses estímulos, dos atores envolvidos nesse processo. Que difere muito, muito dos animais, né? que a gente comentou. E aí, essa questão das inúmeras conexões que o cérebro faz ali é que faz com que a gente seja criativo. E aí há uma certa contro controvérsia de achar que a criatividade tem que ser sempre algo inovador, algo extremamente radical, novo. Não é. Muitas é, inovações, invenções, elas vêm de estímulos, de concepções de, de algo que a gente vive. Aqui mesmo na Campus perry. se nós estivermos aqui visitando algumas, alguns experimentos, nós vamos ter estímulos para fazer coisas Novas coisas diferentes. E é aí que está a grande sacada da criatividade, entender como é esse processo. Só que tem gente que fica lá quietinho, né? não consegue, por assim dizer, né, sair daquela sua zona de conforto e, e conseguir é, ir adiante. Tá? Então aqui é só um exemplo né, de como que eu saí dessa zona de conforto ao longo dos anos, desses 20 anos na docência, que é realmente não, não, não encarar a sala de aula simplesmente como uma disciplina. Então, eu levo meus alunos para exposições de arte, eu trabalho a fotografia, produção de vídeos em sala de aula, em disciplinas, e mesmo disciplinas duras das engenharias. Então, assim, é possível fazer um, um, um meio termo ali e conseguir fazer com que, especialmente os mais jovens, compreenda essa nova essa nova missão de mundo, nessas cognições que estão formando. Aqui é só um exemplo dessa minha função como fotógrafo, né, que tudo que vem acontecendo comigo foi a partir da fotografia. Da fotografia veio produção de vídeo, da fotografia veio o grupo Cloud, da fotografia veio exposição de arte que a gente vai mostrar. Então as coisas foram acontecendo, a partir de uma paixão da fotografia lá, quando eu ainda, ainda era estudante. Por isso é importante de entender a criatividade como algo muito além do ver. O verbo ver aqui talvez esteja no centro, a autora Donis, Donis ela coloca esses verbos em, em vermelho e eu coloquei esses ainda adicionei esses verbos em azul e fiz essa arte aqui né? só para a gente entender é uma nuvem de palavras muito grande que esse ver ele vai ele está muito além dessa capacidade da gente enxergar o mundo hoje né? o ver no olhar no ler no contemplar no perceber descobrir inferir lembrar encontrar entender calcular tudo então maioria dos verbos hoje que estão presentes nas nossas vidas, se nós conseguirmos fazer, entendendo dando essa nova visão, a gente vai conseguir entender o que é essa questão do verbo. E não é de hoje, né? Aquela dicotomia, diferença de engenheiro e arquiteto. Né? Cidade de Goiânia, lá na minha década, quando eu era estudante de engenharia, a gente via prédios arquitetônicos feitos por engenheiros. Cidade um pouco mais quadrada, os prédios mais quadrados. Hoje não, a cidade já está mudando. A gente consegue ver, por exemplo, escritórios como Costa Veras Arquitetos propondo Sinfonia Eco Design com uma, um formato totalmente novo. Porque há demanda de mercado que não é simplesmente a habitação que está envolvido. Se fosse, não precisaria talvez desse projeto né? Eco Design. Então, a gente tem que saber lidar com isso também. Há momentos que tem que tem que ser racional, tanto o arquiteto como o engenheiro, dependendo da demanda, vão colocar essa questão do uso racional dos recursos para fazer uma construção, certo? Então, mas note a importância, então, dessa formação hoje, que é não somente para o arquiteto, mas para o engenheiro, para o design, para o fotógrafo, para todos, né? Que tem que precisar dessa formação sobre a criatividade. Onde buscar inspiração? Eu costumo dizer em tudo, museu. Na, na, na própria arte, na música, no teatro, em viagens, em livros. O importante é sair da zona de conforto e ir atrás desse, desses novos estímulos. Então tudo é importante, estar aqui na Campus Par é um motivo. Né? Tudo isso vai nos trazendo estímulos para a gente ser realmente mais criativos. Há, há autores que dizem que ser original não é criar nada do zero, ou seja, é preciso um ponto de partida. Então é preciso trilhar um caminho? Alguns perguntam, alguns autores perguntam, né? será que eu tenho que esperar por um relâmpago? Não, não precisa, né? não funciona dessa forma a questão da criatividade. Essa aqui foi uma exposição, o primeiro semestre agora dos meus alunos, sobre arte urbana. Eles fotografaram a cidade sobre a, a questão, esse tema da arte urbana, né? mostrando que uma disciplina de núcleo livre, de produção de recursos multimeios, no módulo de fotografia, eles desenvolver uma exposição. O grande projeto deles que eles tinham que fazer era a exposição fotográfica. Tinham problemas menores até chegar à exposição. Isso nos outros modos também vão acontecendo da mesma forma, na produção de rádio, produção de vídeos, nas diversas mídias. Mas note que é uma disciplina de formação ampla, onde a criatividade ela é impulsionada o tempo todo. O próprio tema da exposição vem dos próprios alunos. Nunca tive um tema ao longo de oito, nove anos já que eu ministro essa disciplina, um tema ser repetido. Os alunos sempre criam criam a sua própria exposição. Ah, eu gosto muito dessa de um livro que eu li sobre a questão do jazz. Né? O mario Davis, quando ele criou o Kind of Love, ele gravou em duas sessões de James Sessions. Um disco extremamente inovador que foi marcado para o mundo. Não precisou ficar lá entupido lá, em, em estúdio treinando e tal. Aí você deve estar perguntando assim, ah, mas eu tinha os melhores músicos na mão. Só muda o nível. Né? Se eu tiver bons alunos na minha sala de aula, interessados, pelo menos, a gente vai conseguir fazer diferente. É isso que importa. Né? Então, a grande mensagem que fica nessa questão da criatividade é que não tem endereço, não tem diferença social, não tem nada. Basta querer, basta estimular, basta nós realmente mudarmos a posição para Fazer. Aqui era um sonho que eu tinha, né? eu estava no doutorado ainda, quando eu vi a primeira apresentação do grupo Lume, e esse grupo em Campinas me influenciou a ter o próprio grupo CLAU. Então já está fazendo dez anos que eu tenho esse grupo, grupo de estudantes de engenharias, e funcionários, funcionários da UFG já fizeram parte também, que vestem é, como um CLAU, como um palhaço, e fazem as apresentações é, de rua, em eventos fechados. E realmente muda a dinâmica da própria escola de engenharia deles, em termos de formação, que vão se tornar mais, é, ficaram mais descontraídos e vão conseguir realmente fazer uma, uma formação bem diferente. né Temos uma, um artigo publicado no International Journal, a Live Engineering Education, com um estudo completo do impacto desse projeto na vida desses estudantes. Pois se alguém tiver interesse, eu tenho o endereço da revista para passar para vocês. Portanto, há muita vida fora do piano, não é? Eu não preciso ter excelentes músicos. Eu, eu, não é requisito ser músico para entrar no clau. Requisito é querer ser um clau. Por quê? Porque eu preciso é criar novas formas, novos designs, novas cores, novas perspectivas para que eles possam desenvolver o projeto. Né? E é assim em tudo na questão da criatividade. A gente precisa estimular de forma diferente. Uh, trabalhando junto também com os estudantes, nós conseguimos mudar a forma de muita coisa. Né? E aí, um dos grandes resultados que eu tive recentemente foi esse ano, saiu meu, os dois primeiros pedidos de desenho industrial da universidade. Então, assim, foi de uma satisfação imensa, né? Os primeiros desenhos industrial registrado no NPI da universidade, trabalhando com alunos de graduação. Criamos uma cabine de simulação de voo, e uma mesa interativa com um formato diferente, inovador, pensado, não é, não é totalmente quadrado, tem toda uma justificativa por trás de cada um desses, que coube registro de desenho industrial. Né? Saiu em janeiro desse ano. Ah, esse aqui é um exemplo é, de uma pessoa que também ele, ele sofreu muito na guerra né? e ele acabou pegando a, a, a arte da cerâmica para transformar a vida dele e de pessoas. Então, ele já doou mais de 20 mil canecas e copos, em formatos extremamente estranhos, mas com que as pessoas realmente possam entender o que é o horror da guerra. Então, olha, de novo, a arte ali mostrando esse potencial né, da criatividade, pelo menos ele chama isso né? a paz é o único memorial de guerra adequado. Né? Quer dizer, na arte dele as pessoas podem refletir um pouquinho sobre essa problemática da guerra. Isso aqui é uma, uma notícia, notícia de 2016, um detento na Papuda, ele, ele passou no vestibular né, e, e cursa direito, está no regime aberto. Foi notícia nacional. Né? Eu não sei que pé está que a formatura dele, se ele está estudando de fato, mas note, se a gente tiver educação criativa, a gente consegue mudar o mundo. Em qualquer ambiente hostil, um ambiente difícil, um ambiente talvez muito carregado, né, a gente consegue contornar determinadas situações. Então já vimos aqui de onde vem e para que serve. né? Agora a pergunta que eu fiz nisso, como liberar esse processo criativo? A receita mágica são três passos. Primeiro, por tentar algo novo. Segundo, por buscar novas possibilidades. E três, por não ter medo de errar. E aí eu me coloco nessa posição o tempo todo. É engraçado e eu tenho muito medo. Tudo que eu faço para parar no YouTube vai dar upa lelê, porque eu sou extremamente detalhista e preocupado. Né? E aí a gente pensa, né? Por tentar algo novo. Então é preciso criar aquelas notas rotas no cérebro que eu comentei, né, das sinapses. E aí é preciso às vezes algumas pessoas mudar de mudar a carreira ou mudar até mesmo de carreira. Isso é a questão de, liber, né, de tentar algo novo. Para alguns vai ter mudar de carreira, outros vai ter que mudar a carreira. Aqui um exemplo de uma uma médica que ela, ela sofreu um acidente de bicicleta e não pôde continuar como médica. Então, ela criou uma, uma oh, a Kid Shen, que era para atender pessoas com, de, com deficiência. É, com, na verdade, com, crianças com diabetes, que era a área dela. Ou seja, ela teve que mudar um pouco a carreira. Há exemplos que mudam radicalmente a carreira. Um médico que virou chefe. Notícia ano passado, nacional, Leonardo Paixão, né, de um médico que foi estudar culinária na França e se tornou chefe de cozinha. Né? Então, temos que tentar algo novo. Segundo que a gente comentou, por buscar novas possibilidades. Como é, como é que a gente busca novas possibilidades? No meu caso, aconteceu algo interessante. Fui parar no canal da TV OFG fazendo o programa História das Invenções. E aí, imagina um engenheiro, professor, meio que já fazendo essas coisas novas com produção de recursos multi e tal parar na televisão, quer dizer, para mim era tudo novo né? e, e os, os testes que nós fizemos até chegar lá foram anos de teste né de laboratório que foi chegando até chegar nesse momento de realmente lançar, então eu convido depois para quem quiser assistir o História das Reis a primeira temporada, a segunda temporada está toda no Youtube, a segunda temporada ainda está no ar e a gente tem a pretensão de gravar pelo menos mais uma temporada, a terceira temporada fala de uma uma invenção muito antiga até chegar numa invenção mais recente, mostrando esse processo criativo. Uma invenção desencadeando outra, desencadeando até chegar numa mais recente. É super interessante. Por que, que para mim foi sair da zona de conforto? Porque eu não, eu não trabalho com televisão. Tive que aprender a fazer roteiro, aprender a atuar, aprender a olhar para a câmera, aprender uma série de questões. Né? E essa semana mesmo acabei de aprovar dois projetos um projeto de ensino e um de pesquisa novo. Onde que é pura inovação para mim que eu vou ter que sair dessa zona de conforto. Né? Vou trabalhar com, com software robóticas deep learning, uma série de coisas na, na, na, como pesquisa. E na área de ensino, escrever pelo menos 10 livros em 5 anos. E ainda usar metodologias ativas de uma forma diferenciada na universidade. Então, olha quanta coisa acontecendo comigo nesse momento. Então, eu costumo dizer, a gente não é estanque, né? não é culpa a gente brincou ali, culpa do mosquito, né? A culpa é nossa, muitas vezes, de não, de não sair dessa zona de conforto. A mensagem que eu quero deixar é essa. Não deixar ficar nessa zona. E como liberar esse processo para terminar aqui, né? Por não ter medo de errar. Vamos errar? Vamos. Eu lembro do primeiro piloto que eu fiz de televisão. Né? Um desastre. Não um parou no YouTube. Eu tenho isso gravado no HD até hoje. Eu dou risada até, né? Mas, assim, é muito engraçado. Não tem medo de errar isso e testar e ver o que que deu. Né? Até chegar num certo nível para poder a coisa andar. E olha que, né, no caso da TV UFG, que é um pouco uma TV modesta, ainda tem uma série de acertos ainda a ser feitas e tal, e que a equipe está o tempo todo trabalhando. Então, nunca tem perfeição. A gente sempre está evoluindo, sempre está aprendendo, sempre está E o mais gostoso disso tudo é fazer parte desse processo e viver tudo isso. Isso aqui foi uma, uma viagem recente que... Nós fizemos o International Conference, a live do Education, na França, agora em junho. E eu, na viagem, eu levei um caderno de anotações e comecei a escrever uma série de anotações sobre a viagem. Vai, vai virar um livro de poesia. Né? O professor vai virar é, autor de livros e, e ter ainda livros né? na área de poesia. Olha que loucura que acontece. Né? E aí, não é medo de errar. Ali um exemplo que eu escrevi a contração de L, é, E... E a primeira palavra no francês ali está com I, não pode, né? tem que tirar esse, esse, esse E e deixar o L apóstrofo no francês. Então não tem que ter medo de errar, escreve errado, não tem problema, vai ter revisor depois, isso eu, eu que já revisei, né? o livro nem, nem, nem ainda passei para o computador. A gente não tem medo de errar, a gente tem que estar tá sempre buscando criar. E o papel do fracasso é esse, se a gente errar não tem problema, a gente levanta, transpõe limites, aprende com os erros. Vamos nos tornando cada vez mais criativos e a gente vai construindo esse legado. Eu acho que para a geração mais nova que está aqui, presente, né, os jovens é isso. Vocês têm muito por fazer. Encare esses desafios. Siga adiante. E aí, é por isso que nós criamos o Art for Innovation Arte para a Inovação. Aqui a logomarca em, em, em quatro línguas: em português, Movimento Art for Innovation. No inglês, Art for Innovation Movement. No francês, Movimento Art for Innovation e, em espanhol, movimento Arte para a Inovação. Qual que é a ideia né, do, do Arte para a Inovação? É uma coisa que Mohan, Edgar Mohan, um filósofo, fala, que é muito interessante, que é que a questão da dimensão da arte, seja na literatura, no cinema, na poesia, na música, na pintura, na cultura, em tudo quanto é área, ele fala, né, há um pensamento profundo sobre a condição humana. Então, se a gente pegar, colocar todos, todos esses elementos ali, no mesmo cesto a gente vai conseguir cativar e conseguir levar adiante é muito legal isso aí e não é de hoje né Barhaus a escola de Barhaus já colocava né todas as áreas das artes meio que concentrando num ponto parece que não há divisão a gente não sabe mais o que é fotografia clássica a fotografia digital está tudo embolado ali com com artes gráficas impregnada né? então assim tá tudo muito misturado hoje né Embora há controvérsias para alguns autores e algumas escolas, mas é muito interessante essa dicotomia que a professora Dona Donis mostra no seu livro de belas artes e artes aplicadas, como que parecendo indo para um ponto central. Por isso que essa questão, a palavra de cautela que vai, né, não é o resultado da excelência que importa. Seja em qualquer nível que a gente for trabalhar, é importante errar, não, não precisamos, a gente tem que focar no processo. O processo é importante. No momento certo, onde você tiver recursos diversos, você vai conti, conti, é, conseguir atingir um determinado nível que você almeja. Mas, talvez, num determinado nível, não tem problema nenhum. O sucesso é todo o processo que foi ou não concluído, que você previu ou não previu. Né? Aqui, alguma, alguma experiência na disciplina de ética, onde eu deixei rolar ali o processo com os para minha surpresa, um dos vídeos mais lindos que eu já vi numa disciplina foi essa, com um aluno se maquiou e produziu o próprio vídeo, um impacto assim monstro em termos de produção, que eu não conhecia dos alunos na própria sala. Você não conhece que cada um traz de bagagem, né? Da onde que eu vou conseguir fazer uma maquiagem dessa, ou ensinar alguém uma maquiagem esse é o próprio aluno que trouxe isso dentro da disciplina aí eu costumo dizer artista eu não os protagonistas são os alunos comigo ali o tempo todo produzindo né? e o interessante da academia e eu acho que nesse meio que a gente vive é que de vez em quando a gente brilha um pouquinho mais menos mas todo mundo está brilhando isso que é importante né? dentro da, do, do processo a exposição repense e invente faça a diferença genes aconteceu ano passado no centro cultural da fg nós fizemos uma exposição de arte, foi super legal, mostrei a base da fotografia e o impacto disso nas obras de arte que nós colocamos em exposição. Aí eu perguntei para os alunos antes dessa exposição qual o significado, por exemplo, de um desenho de arte contemporânea. Os alunos responderam coisas assim diversas daquele significado, né? Significando algo real ou não. Aí eu falei, caramba, isso aqui dá uma coisa, uma sacada genial, que a que o História das Invenções tenta fazer, que é você criar novos produtos e serviços a partir da busca da inovação em patentes, a partir da arte. Foi onde gerou esse movimento arte para inovação. Então, se eu colocar esse negócio aqui, é capaz que alguns de vocês vão falar assim, oh, professor, eu vou construir um extrator de alguma coisa, um extrator de suco, novo, diferente, a partir dessa observação, eu vou criar um, um outra categoria de objetos... Na verdade, isso aqui, quando eu espelhei, era uma fotografia de uma locomotiva, vista de maneira frontal. Mas pode significar, na arte contemporânea, pode significar várias coisas. O barato da arte é, essa, é isso. E aí foi muito bacana, né? as pessoas visitando a, a mostra durante o mês. Né? Nós tivemos quase 500 pessoas visitando a mostra. Foi muito, muito bacana essa interação. Essa foi uma, uma exposição aí, fotográfica também, que aconteceu na mesma época. A conexão Munique e e aí as coisas vão, vão acontecendo. Aí eu, eu, eu começo a me cutucar, né? Eterna criança ou adulto irreformável, né? Então imagina se 20 anos atrás, quando eu estava começando a docência, eu tinha coragem de, de, de vestir um macacão desse. Mas nunca, nunca. Aí minha esposa, tá liberado, pode ir. <risos> Mas é, o, o barato é isso, né? Você, ah, você buscar isso, buscar inovar, buscar falar a linguagem diferente do jovem e tentar aproximar melhor academia. Por isso que a essência do método instrucional reside no uso funcionalmente diferente de dois estímulos que determinam diferentemente o comportamento. Né? Disso resulta o domínio do indivíduo sobre as suas próprias operações psicológicas. Então nós estamos falando de vigor de algo profundo, onde a gente consegue mudar esses métodos através de estímulos. Bom, então para mim é eureca, né? Como que minha arte ia poder então ganhar o mundo, ganhar as pessoas, ganhar né, essas mudanças de estímulos? Nós ah, essa pergunta, arte contemporânea combina com você? Aí criamos o um movimento Arte para Inovação como instrumento capaz de propor coleções de obras de arte, surpreender as pessoas por meio de doação de obras de arte, provocar mudanças de atitudes nas, nas pessoas com respeito à arte contemporânea, que muitas vezes é mal compreendida. Chega lá numa exposição de arte contemporânea, meu Deus, isso aqui é lixo. Ou isso aqui não, não é para mim. Esse, esse cara está maluco. Né? Então, a ideia do movimento surgiu com isso, de mudar essas questões. Despertar o interesse das pessoas pela área das artes, contribuir para a inovação nas diversas áreas de educação, design thinking, negócios, engenharia, desenvolvimento de produtos e serviços, propriedade intelectual que eu falei aqui, desenho industrial, patentes, tudo isso fazendo parte da inovação. Além disso, incorporar ou desencadear modificações dos seus propósitos originais e ser financiamente autossustentável. Eu costumo dizer, eu tive que colocar a mão no bolso eu mesmo e ser autossustentável. Né? Não ganhei dinheiro nenhum com isso, mas isso foi muito bacana, porque eu acabei desenvolvendo outras habilidades. E dentro desse arte para a inovação, surgiu essa questão da interação com as pessoas no Twitter. Então, nós fizemos um desafio, onde eu coloquei uma ilustração para as pessoas lá no Twitter e perguntei o que, que seria. Essa, essa ilustração E fui dando dicas, a primeira dica Foi lá, isso tem a ver Você pode criar é, Tá ligado à interatividade Aí as pessoas iam lá chutando o que ela podia criar A partir dessa, dessa ilustração Aí fui dando outra dica, cinema As pessoas foram interagindo Terceiro, imagem 3D A hora que eu coloquei 3, imagem 3D em um, Acho que não gastou nenhum dia Uma pessoa foi lá no Twitter E escreveu Projetor holográfico Aí bateu com o que eu tinha registrado em cartório no desafio, né? Pra não ter fraude, né? Essa questão, né? Isso aqui pode desencadear a criação de um projetor holográfico. Você já viram um projetor holográfico? Baratinho, que pode ser construído na internet. A obra de arte desencadeando a criação de um projetor holográfico. Mas ela pode criar uma série de coisas. Inclusive instrumentos de cozinha. É. Instrumentos cirúrgico, um monte de coisa a arte ela tem esse poder de transcender e de provocar estímulos essa que é a grande mensagem do arte para a inovação e aí está o ganhador né, do, a, da ilustração que a gente doou através do movimento e aí eu queria fazer o um convite para vocês né? tem uma página verdadeira no facebook, ela está travada eu não interajo com ninguém no facebook meu nome completo é Getúlio Antera de Deus Júnior, é o facebook verdadeiro e tem um fake onde uma Pessoa colocou minha foto e colocou só Getúlio Antera. Ele interage com as pessoas lá, que eu não sei quem é. Mas eu preciso né, ter um, resolver esse problema com o Facebook para liberar a página do Facebook. Então, eu estou interagindo com as pessoas no GedeusJR e no Twitter, que é onde eu faço esse convite para quem quiser interagir. No início do ano que vem, nós vamos lançar, de fato, o um livro é, sobre essa metodologia de como criar arte contemporânea. Eu quero é, compartilhar isso com as pessoas, com o mundo, né? É, e aí nós vamos estar lançando esse livro no início do ano, você vai poder acompanhar o lançamento do livro, que já está praticamente pronto, mas eu estou esperando só algumas revisões para no ano que vem lançar, que é o Repense, Invente, Faça a Diferença, Gênesis. Tá? É isso, queria agradecer em todas as línguas se tiver estrangeiro aqui, né? e obrigado pela, pela presença e pela, por me ouvir nesses durante 30 minutos. 31 minutos e agora nós temos 14 minutos para interagir Oi. com vocês. Obrigado. Tudo bem? bem. É, nós somos alunos de produção cênica né, do Basileu França e aí quando você mostrou o seu projeto né, da van e Levando o Pessoal, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto e também o que você pode estar falando pra gente, que você disse que mudou muitas coisas na vida de vários alunos, e alguma experiência que te tocou mais nessas mudanças. Você está falando do, do grupo Clown, né? Tá. Que muda muito porque porque o estudante de engenharia geralmente ele é inibido ele é introvertido né? e ele não interage muito por conta dos processos e, e até chegar no vestibular então ele tem que passar no vestibular aí quando ele chega ele está um aluno muito fechado então com o, o clown ele começa quando ele coloca a máscara né o branco ele consegue se comunicar de uma forma alegre e diferente aí ele, ele descobre que ele pode conversar com as pessoas que ele pode interagir então Nesse papel, a arte foi fundamental para ele nessa formação diferenciada. Por isso que é interessante ver isso. Essa foto, por exemplo, aqui embaixo, foi no Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia, de fora. As pessoas... veio isso né viram isso, veio de Goiânia, numa cidade lá no interior do Brasil, na né? capital do estado de Goiás, que levou um grupo diferente para interagir em 2014, do que eu estou falando. né então, assim, isso em termos de formação desses estudantes, muda a vida desses estudantes. Eles podem realmente ser um pessoas mais humanas, interativas, conseguem mudar. E no caso daquela disciplina de ética, onde eles produziram os vídeos com aquelas máscaras, eu deixo eles bem aberto. Eu peço eles tenham o tema para trabalhar e eles vão trabalhar a forma que possível. O importante é o professor estar aberto para aceitar novas possibilidades, que foi o que aconteceu, né? ele se maquiou em vez de fazer ilustrações. Então, assim, foi muito interessante isso, essa formação para esses estudantes. Obrigado pela pergunta. Mais alguém? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Carla Bailão, eu sou da PUC. Também trabalho com a criatividade, com algumas coisas assim. E aí eu queria saber se, você, se o seu trabalho está fechado só na UFG, se tem possibilidade de parcerias, a gente vai ampliar isso também para outras instituições. Sim, a UFG é uma universidade né, que sempre tem essa parceria com a, com a PUC, o Instituto Federal. Nós temos o Engenharia Mecânica que trabalha muito com o Instituto Federal. Né? Então, assim, estamos abertos a novas possibilidades, novos desafios, né, novas, novas possibilidades. Ainda mais que nós temos esse grande desafio das diretrizes curriculares nacionais das engenharias. Né? E, quiçá, quando a gente não consegue integrar todos os cursos, eu acho que isso é, seria o sonho né, de, de qualquer instituição. Obrigada. Vou procurar nos contatos depois, então. Obrigado. Tá bom, imagina. Boa, tar boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo Eu sou aluno da Engenharia Ambiental e Sanitária lá da UFG e você mencionou no começo sobre metodologias ativas que você está fazendo com os alunos durante as suas aulas. Como tem sido a recepção dos alunos a essas metodologias e se há um trabalho sendo desenvolvido com os professores para que esse tipo de abordagem baseada em problemas esteja sendo implementada na engenharia. Obrigado. Tá certo. Então, atualmente, lá na escola de engenharia, basicamente, sou, sou o único nas engenharias que usa metodologias ativas uh, na íntegra. Ainda único não, mas deve ter um ou dois professores que usa parcialmente uh, em disciplinas. Mas, uh, puramente, com um Project Lead Education, Problem Based Learning, sou o único. Então como é que isso é, como é que isso se dá? Em disciplinas tradicionais dos cursos de engenharia, geralmente eu faço de forma híbrida. Nos cursos onde eu, eu tenho mais liberdade criativa, por exemplo, curso de ética, todo em metodologias ativas. Não dá para mais para me chegar lá e ficar com dando aulão, né? Então o processo inverte por completo. Então eles têm projetos e problemas para resolver. O Pro-Based Learning que é o PBL são problemas menores. Então, eles vão resolvendo problemas menores até chegar num problema maior que tem que resolver, que é o projeto. É? E, e o interessante é que o projeto, às vezes a gente enxerga o projeto sempre como algo de prancheta, de engenheiro, e não é. O projeto pode ser qualquer coisa. Assim, né? Conversando com uma professora, eu não tenho filhos, esposa, eu e minha esposa, não, nós não temos filhos. Mas uma esposa que tem filhos, ela falou assim, o meu filho, o professor, ele, ele, ele, ele tem 7 anos, ele estava mostrando como é que ele resolveu um projeto eu estava criando um negócio lá de robótica, lá, ele chamando de projeto. Então, assim, não, não era um projeto de prancheta da, da forma como a gente entende nos engenharias. Então, qualquer disciplina pode ser trabalhada dessa forma, com problemas menores, até desenvolvendo projetos. É uma, uma das formas que as engenharias se apropriam muito bem em termos de metodologias ativas. Tá? Mas existem outras técnicas, outros formatos, né? o design, thinking está aí como ferramenta para ajudar. Se ele foi embarcado em PBL, ele é muito legal. O professor Ricardo Fragelli, nós tivemos juntos é, na, na elaboração de um artigo para o International Conference on Software Education, onde nós é, eu apliquei o Sumaer lá na, nas engenharias, que eu chamo grande dia, né? O Sumaer, aquela ação que eu vou envolver toda a comunidade a partir de uma disciplina híbrida usando PBL e em projeto. Então não tem não tem receita mágica, tem que ir testando até chegar um resultado é, que, que interessa ao professor, aos estudantes. Agora, vamos ter que correr atrás, né as DCN já direcionam isso, temos uma nova resolução da, que a extensão 10% da carga horária vai ter que estar diluída nos cursos de engenharia, esse é um outro grande entrado e ainda bem que nós vamos ter três anos para chegar aí. Eu não sei como é que a universidade vai lidar com isso para poder chegar até isso, mas já está começando movimentações internas, já no, em termos de unidade acadêmica. Tá certo? Olá, boa tarde. Boa Demorou tarde. horrores para encontrar o, a palestra, mas cheguei. Tá bom. Então, é, eu peguei um pedacinho e fiquei muito curiosa. É, quando você trabalha essa questão da arte, da criatividade, né, todo esse processo cultural... Dentro da sua disciplina enquanto professor né, Enquanto professor da UFG, você pensa em fazer uma parceria com a EMAC ou você já buscou uma parceria que são ali as faculdades de artes ou não, a ideia não é essa? É, as parcerias sempre são bem-vindas, há uma dificuldade muito grande interna de se buscar isso. Tentei aproximar de um professor, não deu certo, né? é muito difícil. Aí os próprios alunos conseguem fazer essa aproximação... Mas não, não colou e não rolou ainda Claro, né? A, como eu parto da premissa Que não precisa ser músico Ainda bem, né? aí a, a, a, conseguiu fluir Mas toda a parceria Ela é bem-vinda e, e se tiver alunos, outros estudantes É sempre bem-vindo tá? Mais alguma pergunta? Tá bom Estão pedindo aqui para a gente vir aqui um pouquinho os, os remanescentes que estão aqui Para a gente tirar uma foto Obrigado, tá?